O que vocês estão vendo aqui? Quatro oprimidos <risos> Uma acusadora Quatro oprimidos, uma acusadora Quem são os oprimidos aqui? Os quatro no chão Os quatro no chão são os oprimidos Quem, quem é a acusadora? Ele está de pé apontando para eles E está acusando de quê? Tempo, ela está olhando para o relógio Ela está cobrando deles alguma coisa o INEM está mais difícil. Sei lá, tem é dinheiro, dinheiro. É o cara da é grana. É o pagamento. O tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. Então, peraí, peraí. Quem, e essas pessoas que estão aqui no chão, os oprimidos? Por que eles estão oprimidos? Só por causa da acusação dela? Não, eu acho que eu, eu tive uma outra interação. Posso falar? Ah, é? pode falar, legal. Ali ele é o cliente. Aqui ela é tipo a chefe. E eles estão tipo, sofrendo pelo que ele está pagando e ela quer que faça um tempo <risos> muito curto. É isso. Ali é o cliente que está pagando, ele está querendo o produto e ela está vendo a questão do prazo e aqui são os funcionários. Uhum. Oprimidos pelo prazo que ela está prazo. Exatamente. Então o prazo é a opressão? Quem está oprimindo aí? Quem é que o Mas quem que oprime? Vocês falaram que eles são os oprimidos, certo? certo. Quem são os opressores? Talvez os, os dois. Os dois estão aqui em pé? É um dá uma especificação, a outra repassa e aceita a especificação que vem. Não, é, eu acho que ela também está sendo, porque ela está sendo cobrada também. Ela também está sendo? É. Eu acho que ela também. Só que aí é dois lilies. Isso, exatamente. Só que ela está passando em cascato, essa opressão passa cascada. Né? É. Mas da onde começa essa opressão? Do cliente. Do cliente. Então Do ele, é o, ele é o opressor maior? Ele, ele que está oprimindo essas pessoas aqui? Não então, diretamente. Não diretamente. Tá certo. É, ele é o cliente? Concordo? Ela é a gerente de projetos? Uhum. Pode ser? O atendimento. O atendimento. atendimento. <risos> atendimento. É e esse pessoal aqui? Como que a gente chama eles? Os piões. Ah, os, piões. Os, piões. Ah, os piões, os piões. Os piões. Os piões. Os piões. Pião teclado. Tá Pião de teclado. Operador de Pessoal, é, pergunta, pergunta. É, como é que vocês... Não, deixa eu perguntar para eles primeiro. Como é que estão se sentindo? Meu amigo cliente mais estatísticas tá... Cego. <risos> Cego, pela necessidade do prazo. Posso? <risos> é, Foda-se. Então, é, como se que você está Cara, está vendo o um mundo com é todos os olhos. É uma opressão. <risos> é... Como eu estou me sentindo com o cliente? Bom, eu preciso de resultados, eu não tenho tempo para ver se tem alguém oprimido ou não. Eu estou pagando, eu quero um produto, um serviço que vai adicionar valor ao meu negócio. Se ele não pegar esse produto, eu não vou pagar. Sim, então, eu vou pagar sim. menos ou vou penalizá-los. Uh. É, atendimento, Atendimento. como é que você está se sentindo? Então, eu tenho que agradar o cliente quando então, eu estava sorrindo, foi o cliente, eu tenho que agradar o meu cliente e ao mesmo tempo eu tenho que cobrar a minha equipe para quem entregue no prazo. Foi vendido. Uhum. Tem que fazer aqui Acordado não é a melhor palavra. É, é verdade, é verdade, é verdade. Que ousada. Como é que vocês estão se sentindo? Cansado só de eu interpretar. Eu <risos> Ainda... está... No chão, jogado. Melhor ficar enforcada. Né? É... Eu só vejo a confusão do alto. Mas eu não, não, não vejo a confusão de perto. Só não eu não vejo ele. Ah, entendi. Você me vejo hoje em Quem é o opressor para vocês? Ela oh, tem dinheiro. E dinheiro? É, o é o dinheiro. dinheiro. É o dinheiro. É dinheiro. Para vocês, vocês se sentem como opressores? Fala em nome do, dos seus personagens. Hum. Não, por que não? Porque o mercado funciona assim eu preciso de serviços não importa como esses serviços vão ser feitos o que importa é que vão ser entregado para mim é... Entregue. e assim, importa o preço que eu vou pagar se está no meu orçamento para mim é isso que importa, eu não, não vejo opressor para mim não existe isso Entendi eu, eu também não, porque eu tenho que cobrar a equipe para que ela produza no tempo que foi acordado para eu poder entregar para o meu cliente e receber e para claro, eles poderem receber o saldo deles vocês se sentem como oprimidos? Eles se chamaram de oprimidos, vocês se sentem como oprimidos? Sim. Muito. É. Interessante. Então quer dizer que vocês se sentem como oprimidos, os opressores não se sentem como opressores. Não. É, pelo menos quem vocês chamam de opressores, né? Tem alguém que está faltando nessa cena? Tem algum opressor escondido aí faltando? O um opressor do cliente. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. É uma pergunta que não precisa de resposta Vocês podem usar isso como na, na, na sua dinamização é, um tal do mercado, é, um... tal do mercado. É. Então, agora vamos passar para a fase de dinamização tá? Volta a imagem pessoal que está na plateia vai fazer a sugestão então, de mudança, de dinamização, dessa opressão tá? é, gente... então, Rewind Pode tirar óculos, pode pegar o Pessoal, plateia, é... poca de vocês. Cheguem aqui e façam suas mudanças. Tentem, melhor dizendo, né? Eu sou Vá lá, faz, faz um pouco deles. vamos ver como é que fica, Tá é, tira a corda do pescoço Pode pegar uma outra pessoa de fora? Pode sentar, pode acrescentar Monta lá então. Você, mãozinha na orelha, que você está. Não, não, não. Isso, porque você está ouvindo aqui. Né? E aí do lado de cá você faz aquela cara do tipo: Meu! Pode ser não vai mudar nada. E o cliente, lógico que está na hora dele pensar um pouco. em dois. Assim. Isso. Pensar um pouco de. Ah, faz cair. Ah! <risos> são seres humanos! Ah! <risos> se eu cobrar nesse prazo, o trabalho vai ficar uma merda! Ah! ah só que eu que o ser colocado tipo, na mesa, como... só como ele está aqui. E vai ser. O pagamento é justo. Eu não vou negar o pagamento. Porque o que já está sendo feito. Bem foi acordado. Boa, pode. Pronto, é isso. Tá, é, pessoal. Agora a pergunta: aqui, do pro pessoal que está lá no que foi chamado de Oprimidos, esse movimento que foi sugerido aí pela plateia, dá para fazer? É, dá para fazer? Não, não. Por quê? Porque é comum nas empresas também haver é isso quando elas tentam resolver colocar uma pessoa na frente. Colocar uma pessoa na frente Resolver o que? Ah, quando Sim. resolver a equipe fica o que? Não, pera, resolver o que? A opressão Quando existe uma opressão se coloca uma pessoa no meio, é isso? Na verdade, mas é, dilui a opressão né? Bota uma pessoa no meio para diluir a opressão É isso? Mas a opressão continua? Depende da pessoa que colocou no meio ah, No caso dele está a gente No gente, então sim Mas é se aí, fosse então... outra dela aqui, aí não Tá, vamos perguntar para... Como você chama eu essa pessoa aqui? Bateia, como você chama essa pessoa nova introduzida? Eu, eu sou Maria ele na função efetiva que ele está ali de mediador Porque independente do qual cargo que ele está Ele está mediando o hum. um processo agora Ele é o mediador? Ele é o mediador Mediador, como é que você se sente agora? Como é que você está sentindo? Uh... É difícil isso aqui, né? Porque eu acho que ele não vai deixar de querer fazer as coisas, pagar e ter pronto e o atendimento vai, vai empurrar a mesma coisa para mim, eu acho, achando, eu acho que o atendimento eu, talvez tentasse fazer. Bom, eu vou tentar fazer isso, mas muitas vezes eu, eu já vi isso acontecer e não funciona, hum. porque só muda o, o ponto, né Entendi. eu vou, vou acabar cobrando eles. <risos> atendimento, como é que você se sentiu com essa mudança? Eu senti melhor que eu tenho alguém e uma pessoa só para cobrar. Então, você cobrar uma pessoa só e aí ele cobra daqui. É, é o que eu falei, mudou o cobrador. <risos> Se fosse alguma coisa, tivesse algum fluxo daqui para lá, poderia funcionar. Então, para mim melhorou porque eu tenho só um intermediário. Agora, uhum. que eu tenho muitas pessoas para conversar. Dá para fazer esse movimento? Dá. Cliente, como é que você sentiu com essa mudança? É, só uma pergunta, eu não entendi muito bem o que representa o dinheiro aqui. É que nós entendemos que o dinheiro que você apontava para longe era meio que uma ameaça do tipo: se não entregar, não paga. Uhum. Aí a ideia do grupo foi que você já deixasse o dinheiro na mesa porque você também já se comprometeu a pagar. Então, não usar isso como uma ameaça a mais para oprimir o grupo. Eu digo: não, vocês vão receber. Inclusive tem aquela coisa do tipo, às vezes você chega para o cliente e diz assim, não, se tem é alguma coisa errada não me paga Não, não é isso, eu quero um negócio certo não é? Não, não é mais o dinheiro a questão, a questão é a qualidade da entrega do que você me prometeu. Então, tirar o foco do dinheiro, do tipo, não é uma ameaça para você, porque você, a você não, é, não interessa não ter a entrega e daí você não pagar. Você quer a entrega. Por isso essa mudança de consciência, do tipo, você tira o foco do quanto você está pagando para aquilo que você realmente quer, que é o, o serviço deles. Mas como é que se sente então? É, bom, é, eu realmente quero o produto deles, eu preciso, só que tudo bem, a gente vai acordar isso, esse valor num certo prazo, só que eles têm que me mostrar assim, é, como se diz, a proposta de valor. Isso, né? Tá, estão é, acordando isso aqui, eles têm que me mostrar o que, o que eles vão me, me garantir com com essa entrega com esse contrato né? porque eu preciso de tudo muito rápido e se eu ver que no meio do caminho as coisas já não estão dando certo eu já vou pressionar eles ainda mais eu como mediador eu queria que ouvir aqui tipo, e propôr prazos que fossem realmente compatíveis claro, nada folgado mas que fossem compatíveis com fazer bem é, o que ele realmente precisa não fazer, entregar, saber que está ruim depois vai ter que fazer e uma pergunta é, foi liberada a opressão? Diluída. Diluída. Diluída. Quem que é o opressor? Quem que é o oprimido agora? na minha opinião mais oprimida é ela. Você Ficou mais oprimida agora? Ela, ela falou que não. Ela falou que é melhor que uma pessoa só? Não, que é, ele, é ele, porque ele nem passa pra frente, ele é, na prática, frente. prática acho que você é eu mesmo. Porque então você virou que... oprimido. <risos> o é prín... Prín... <risos> não, antes oprimi o 4, eu o 1. <risos> Dependendo do, das estabilidade do moderador, ele consegue melhorar um pouco, mas não é algo assim que... Pessoal que está aí na, na, na pensada, vocês já aceitariam o cargo desse sujeito aqui? <risos> Essa orelha ficaria bem grande. <risos> Porque com a equipe unida, o trabalho do moderador aumenta. Se uma pessoa só falando cada um com uma opinião diferente, ele não necessariamente precisaria levar à sua frente. para todo mundo reafirmando o mesmo conceito, o mesmo problema... No... O que vai acontecer com esse, com esse sujeito aqui? Ou vai ser demitido, ou vai ser Então o que, que vocês fariam para evitar que isso aconteça? Porque concentrou toda a pressão em cima dele, não é isso? Hum. O que, que vocês fariam, Platéria, para evitar que ficasse toda a pressão em cima dele? É que assim, quando é nós propusemos, a gente tinha uma ideia que talvez não tenha ficado tão clara para eles mesmos. Então vamos trazer o para cá, você continua no mesmo papel de intermediador, certo? Sim só que vocês estão ao redor dele, porque na realidade, na minha humilde opinião, é, vocês quatro não vão passar a oprimir esse cara, vocês quatro, e quando você diz que ah, é, são os quatro contrários, eu já digo o contrário, eu penso o contrário, como as quatro pessoas estão agora unidas dentro de uma mesma causa, é mais fácil de trazer para ele sugestões para ele poder levar, Sim, eu acho que a gente está ele... contra ele, mas acho que a gente está um poderio para ele. Exatamente, vocês, um... vocês um, unidos vocês aumentam o empoderamento desse cara. É. E ele serviria como um filtro, ele, é, porque o atendimento não precisa escutar tudo que vocês têm para falar e vocês também precisam escutar tudo que o cliente aqui é, acaba passando reto. Tipo, Tudo que vem de informação do cliente vem para o atendimento, vem para vocês, e vai servir como um filtro, uma barreira. Ah, tudo bem, isso eu vou passar para a equipe Isso não tem necessidade de conversar com a equipe E agora assim, ó, você vira para lá, que você olhando para a equipe e sorria Porque talvez uma das coisas mais importantes É o filtro emocional Do lado de cá tá desesperado Essa daqui está preocupada, mas para a equipe a gente tem que passar Calma, está tudo bem A gente tem até sexta Porque a maior a opressão maior, a maior ela Normalmente ela ocorre é, A opressão emocional mesmo né? E que é natural, esse cara que está desesperado vocês lá estão dentro do dia a dia realizando apenas aquele trabalho. Esse cara aqui, por exemplo, vocês estão fazendo uma peça do projeto enorme do cara. O cara vai lançar um produto. E ele precisa daquele website para lançar o produto. Mas ele está cuidando do produto, do evento, da contratação das pessoas, de tudo. Vocês estão fazendo uma parte. O desespero dele aqui é muito grande. Só que daí o mediador faz esse filtro. Do tipo, se ele repassar para vocês toda a carga emocional do lado de cá, fudeu. Entendeu? Agora. Esse filtro então, para lá, não é, e não é uma coisa falsa, é do tipo assim, de filtrar mesmo, assim deixar as coisas pararem aqui e não passar para diante. Vou fazer uma teste. Vem para cá, por favor. qual é que seu nome é mesmo? Uhum. Marcela, desculpa. É... Sai da cena, Marcela vai fazer o teu papel. Olha lá. Marcela. Se empodera, Marcela. Se empodera. <risos> Marcela. Agora você é o que eles chamaram de mediador. Você consegue fazer? Sim, bom? Não, se você conseguiria fazer isso que foi descrito. Acho que sim. Acho que sim. Olha para os seus colegas aí. Como é que você está se sentindo? No papel. Uhum. Ah, eu estou se sentindo. Ah, que <risos> Bom, eu estou sendo cobrada. Isso não é bom, mas eu preciso proteger essas pessoas, eu sinto isso. E só que eu, eu quero a visão deles, eu quero que eles se sintam confortáveis para trazer um bom resultado, para eu saber defender esse resultado, para ela passar para mim. Eu sou uma Scrum Master, eu cuido do, do, da equipe. Já ela é da empresa, mas ela cuida do cliente. Então, eu cuido da equipe, ela é do cliente, então a gente se resolve. Aí vai passar os filtros, só que eu acho que os, esses dois aqui são os mais oprimidos, que é esse que resolvem tudo. Interessante. Ah, troca com Flávia? Flávia. fala <risos> faz a pose aí, fala. <risos> faz a pose que você faria. Eu faria. Pra fazer esse papel aí, de mediador. Você consegue? Consegui, é, eu consigo, mas eu não ia querer. Não ia querer, eu não ia querer né? Porque eu acho que eu não queria a tamanha responsabilidade em liderar uma equipe. Você sente que você está liderando essa equipe? Sim. E por que, que é a responsabilidade demais? Porque eu vou ser cobrada. E... Existe uma outra forma de você fazer esse papel, que você consiga fazer ele? Como você conseguiria fazer ele? Por exemplo, você falou, o problema é que teria muita responsabilidade, né? Tem como ele se livrar dessa responsabilidade de alguma forma? Eu me da equipe. Como é que você faria isso? É uma ideia, é a tua ideia. Sim, eu já trabalhei em uma empresa que isso não funcionou. O quê? É, esse esquema. Fale mais sobre hum? isso. Muito interessante. <risos> Porque, por exemplo, essa, esse é o chefe, o dono da, da agência. E tem eu, tem o líder. Tá. É, o chefe cobrava essa pessoa. Essa pessoa ficava. É, não tinha estabilidade emocional para lidar com com essa equipe então ela se sentia reprimida pelo chefe e guardava isso e em quem ela descontava muito interessante o <risos> que você falou muito interessante então ele a, a pessoa descontava nos funcionários os funcionários ficavam ainda mais frustrados então se não tivesse essa pessoa talvez isso seria melhor como você faria o jeito, Flávia de lidar com essa situação? Se alguém te oferecesse essa vaga, como é que você mudaria isso para um cenário que você conseguisse fazer? Pode mudar os carros, pode mudar as posições, faz a modelagem Você ficaria aqui direto com o cliente? Não, não. eu sumia. Você sumiu! Você sumiu! Você sumiu! Você sumiu! Você sumiu! Você sumiu! Você Tá, explica melhor então, explica melhor. O que, que ela está fazendo ali do lado deles? É porque é, o chefe eu acho que tem que entender como funciona uma agência, não ver só de cima. Ele tem que saber como as pessoas trabalham, o lado emocional, tudo que envolve uma, uma empresa. Eu sei que isso é muito difícil. Assim, eu acho que daria certo em uma empresa pequena só, talvez. Mas é uma, é uma hierarquia horizontal, entendeu? E o chefe, lógico que sempre vai ser o chefe, mas ele é tentar entender como funciona. E, lógico, que vai ser o contato com o cliente, mas vou tentar tratar todos os bom. Agora eu vou... a proposta que a Flávia fez e vou passar para a plateia. O que vocês acham? Daria para fazer esse movimento? Eu acho que dá, só que aí o, o dono, vamos dizer, o chefe, o dono da, da, da empresa, ele teria também que assumir algumas coisas, por exemplo, não aceitar prazos... Uh, malucos do cliente, só porque o cliente está pagando. Exatamente. Ele pode inclusive ter que optar por olha, então eu não quero esse cliente, só isso. Porque eu não consigo trabalhar direito. Vou ficar maluco, minha equipe vai ficar maluca, eu não quero trabalhar com esse cliente. Por exemplo. É que, que então, a ter isso? uma. Mas a rentabilidade é muito alta. Mas eu não quero trabalhar com esse cliente. Porque eu não quero ficar maluco, vale nem pena. mais. <risos> tá vendo? Não é uma coisa fácil. Porque... É, realmente, não, não é fácil. Não, não não mas só... mas seria que ser muito boa. É, Quem? É ah, o chefe? Intermediário, porque, porque tem coisas que simplesmente se, se ela assumir, ela não vai ter como depois fazer sem massacrar os funcionários, digamos. Ela, assim, ela não pode assumir coisas que ela pode fazer. Eu acho que poderia ter uma pessoa de negócios só que com um feedback, um conhecimento técnico suficiente para conseguir negociar bem com o cliente. É uma outra pessoa ou é esse chefe aqui, esse atendimento aqui? Não, seria uma outra pessoa. Então porque... vem, vem pra cá, vem pra cá. Flávio, você sumiu. <risos> Entra aí, mostra, faz a pose, modela, modela os outros se você quiser. Cara, você uma pessoa Só que a gente está sentado negociando. Como é que faz isso? Sentar? Não precisa necessariamente sentar, tá. mas nós estamos debatendo. Então você vem com ideias e eu escuto e apresento para a nossa equipe. No caso, para ela, vamos analisar e ver se é possível e te retorno Então eu também estou. Uhum. Só que nós três conversamos. E eu venho com o problema Você vem com a, com necessidade. a sua necessidade. A sua necessidade. É. Então qual a diferença dessa pessoa de negócios e o... e o atendimento? Ela tem muito mais conhecimento técnico do que eu, mas eu consigo passar isso para ele a partir do feedback. Mas você não está não não tá sendo o atendimento então? Não, porque eu é, vou negociar preço, eu vou negociar ah, coisas mais específicas com ele. Ela vai negociar com a equipe. Entendi. Só que nós conversamos, então tem conhecimento técnico suficiente para fechar o né? negócio e conhecimento de negócio suficiente para que seja rentável para todo mundo. Entendi. Cliente, o que você achou dessa mudança? Olha, por mim, deu a mesma. Sim, no sentido de... Para mim está... É, eu tenho uma, tenho uma empresa, tem uma pessoa que vai me atender. Se é ele ou é ela. Não sei, ele vai falar mais coisa que eu não entendo. Fica <risos> coisa que eu não sei. Última. E... Vem é. Última contribuição. Pode mais uma agora? Calma, deixa eu só terminar isso aqui. Como é que você está sentindo atendimento Está essa mudança? Continua sendo atendimento, será? Ué, não sei. É boa pergunta. Tá <risos> Mas, Mas, é aí. eu sou. Eu tipo, apareceu <risos> esse cara aqui, o que, que você sentiu? É, eu senti que eu, eu assumi o papel que era dele de estar intermediando a equipe. Aqui. Mediador. É, e, só que de, no momento em que ele está ele ouvindo e me, me ouvindo, então eu, eu falando e ele ouvindo, então pela equipe a gente consegue dar um prazo. Então não é um prazo que veio, mas é um, a equipe contribuindo para a solução. Então, por exemplo, o prazo que é dado para o cliente é um prazo mais factível, porque ele está ouvindo e conversando com a equipe. Só que então... também não é um prazo tão é. uh, flexível Que fique ruim para o cliente uhum. Isso prazo e escopo né? Peãozada aí atrás O que vocês acharam da mudança? Me sinto ignorado <risos> <Era aqui risos> costas. E, e eu agora não... eu estou ainda mais longe do que Não vejo mais ninguém <risos> é Interessante Resolveu a pressão, gente, da plateia? Não, não. Você tinha uma sugestão, né? Pode fazer, continua hum. aí Dinamiza eu sei que seu currículo é muito bom, mas tchau. <risos> Foi mais um intermediário nesse processo. E aí, pessoal, que. Traz o cliente para dentro de uma vez, gente? Traz esse cara para fazer parte da solução, não do problema? E aí, pessoal, o cliente, já que você foi intimado, você faria esse movimento? Dá para fazer esse movimento? Vai consumir muito do meu tempo? Hum, você que tem que dizer como é que você se sente aí, né? Mas, porque na minha perspectiva, não. O estar presente não é fisicamente presente. Mas é você estar do lado da equipe que está fazendo aquilo para você de participar do processo, inclusive transmitindo realmente a necessidade para compartilhar com eles até essa corresponsabilidade para eles entenderem o quão importante para vocês é o projeto. E eles vão explicar para mim de um jeito fácil e de um jeito que eu posso colaborar com o projeto e me sentir ainda mais autor do projeto? Se vocês estão todos mãozinhas dadas tão bonitinha assim, eu parto do pressuposto que é a proposição. Que é a proposição. Posso... Sim. Oh, eu achei interessante, dá para ver que é uma empresa diversificada, uma boutique, né? e que eles têm uma proposta diferente, às vezes o valor é legal também, e eu me sinto parte do processo. Interessante. Só não pode me custar muito tempo. Atendimento. Atendimento. Dá pra fazer esse movimento? Dá. Dá? Por quê? Porque aí eu fico tanto mais perto da equipe quanto mais perto do cliente Piãozada. Dá para fazer esse movimento? Não. Daí é bacana, porque desse jeito todo mundo cansa, né? Não, não. É, é. Outras. é bacana porque não tem mais o um filtro. Né? O filtro é bom para proteger, mas às vezes a informação que você precisa falar lá com o cliente. É verdade. E aí a pessoa de negócio ignorou aquele detalhe, o é. atendimento ignorou um outro detalhe, e quando chega para você, você está fazendo um projeto que não é o do cliente. Ele sem fio. Só que se essa equipe for muito grande, ele vai enlouquecer e ela vai se suicidar, porque uhum. é, não teria como ela, ele passar igualmente para todo mundo, por isso que isso daqui daria certo numa equipe... Essa equipe é grande ou pequena? É pequena, pequena. Pequena. pequena. Dá certo. Pequena Dá certo. Se for uma equipe muito grande, o cliente vira chefe. É. Sim. Uhum. Pessoal da plateia, o <risos> que, que vocês acham, resolveu a opressão? Um pequeno grupo. Sim, acho que... sim. O projeto de UX, por exemplo, poderia ser assim. Parabéns a todos!